studio bersih. Hey. Setiap nana, anak dalam studio bersih. Estou presente. Obrigada, obrigada, obrigada. Tremendo reação para a primeira edição, a primeira programa de Estúdio baixi Nós estamos tá muito contentos de poder trazer aqui, Pabu. Tudo bem, está muito contento com ele. Tudo reação com o nosso ano. Wow! Vamos seguir nosso livro no Facebook, vamos seguir nosso livro no Instagram, vamos seguir nosso livro no YouTube. Onde é que vai? Ah, não me lembro de me interesse mesmo. Meu nome é Rexel Engelhardt. Ah, a ver com o meu meeting... Jorge. Jorge, com nós no Estúdio Baxi. O que para trás? O que vai pensar de para trás? Baixi sim sí. junto com mim agora no estúdio Jorge nossa conversa um rato rápida se o Jorge toca antes subida Jorge conta com que subida é bem bom usar é bem bom e tem coisa tremendo de... tremendo é. coisas tão é. grita passando amigos agora é ainda um tapa bem sincero coisas tão grita passando de subida lá como são aí um novo fresco e mais o claro é lá abriu prome prome edição é lá abriu dentro do estúdio sim dois é programa nenhun a gente garantia que nós vamos fazer o escrito. Nós estamos buscando polícia, nós estamos buscando campeões, nós estamos buscando beginners. O que É El otro importante, Hopi o -import importante, importante para nós, <tose> <tose> para para nós, nós, nós, é o programa de Estúdio Bashi. Tour, tudo que está interessado para o estúdio Bashi, pode pues, tomar contato conosco via no Facebook. Mas, claro, like, share, compartilhe com o outro. Compartilhe tudo que está, está passando na nossa comunidade. Para pues, o seu taco na botinha. Tem estúdio Bashi. Jorge, lá que nós vamos bem aqui, bueno. Contar. Contar com a bobida. Great. O um, que você pensa de tipo de iniciativa de programa? Eu estou pensando de um outro, um um de... outro um ponto de vista isso é outra ideia não é um outro ponto de vista well o que mais me propiciava ho não a minha gostar de palavra nang na motivação na inspiração nada para o overdi que você ideia nang pensamento iniciativa nang nobo ho não participar grande nang você participar assim pode para seguir programa de estúdio seguro seguro é programa seguir like subscribe seguir youtube para o tipo de na por um grande desejamento. Eu tenho de que classes de êxito junto com o programa de Estudio de Dicom. Então, aqui tem informação. Aqui tem oportunidade de papia. Aqui tem oportunidades de expressar na mesa maneira Jorge está totalmente inspirado com o programa aqui. Eu tenho, eu penso, que o que você pensa que é muito é muito a gente expressar na mesa e tá no também e conversar junto com a reação que eu a minha vida, sinceramente, se acertar para tudo para o que está estudando aqui, Jorge, obrigado, Babine, porque a muito great... bom, para dar uma boa informação, e não só dar uma oportunidade natural para dar uma informação. Pois, obrigado, estudando bem. Ah, porque está cinta? Sim. ok. Não, contente com Babine. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado tipo programa na é que nós mais líder na comunidade. Correto, hobby bom, muito bom. Eu estou contente com o reação. Outro dia eu tenho com papo massivo, que era que de vergonha. Não é vergonha? não tenho vergonha. Não tenho vergonha, mas eu não tenho medo, eu tenho Você papo